Olha aí, a gente tem que entender a situação internacional Porque o governo não é só para os brasileiros daquele país O governo tem que ver a situação internacional Você veja o caso da imigração o pessoal está em guerra lá fora, eles vêm para cá. O que o Brasil iria fazer com 600 mil pessoas desempregadas falando árabe em São Paulo e no Rio de Janeiro? Então, o Brasil tem que mostrar uma crise terrível para o pessoal falar vamos lá, vamos nos Estados Unidos, aí que a gente vai lá, vai se foder. Então não é assim, descer o pau no governo sem analisar a situação real. Atrás do governo existem muitas coisas que a gente desconhece, mas eles não estão pelo nosso mal, porque senão o exército entrava na parada. É necessário toda essa crise, é necessário toda essa palação para o pessoal lá fora fala, falar, olha, eles estão lá sem dinheiro, vão se fuder, vão, vamos lá não, vamos para os Estados Unidos. Porque o Brasil não tem como comportar tanta gente, é muita gente nos nossos países em guerra na África que não sabem fazer nada. Eles iriam fazer o que aqui? O que, que você iria fazer com 600 mil pessoas desempregadas falando árabe em São Paulo? Então, vamos botar a cabeça no lugar antes de descer o pau no governo, hein?